Tudo bem? Eu sou o Frei Romulo em nome da Fraternidade Provincial quero felicitar o nosso querido confrade Frei Albano que hoje celebra o Dom da Vida, que Deus continue derrubando sobre ti, muita saúde, sabedoria, alegria e entusiasmo e que Francisco e Clara continuem sendo sempre teu espelho de discernimento vocacional e anúncio da boa noite Para